O Shoko Haki é uma forma rara de Haki que permite ao usuário exercer sua própria força de vontade sobre os outros. Esse tipo de Haki não pode ser alcançado por meio de treinamento. E apenas uma em várias milhões de pessoas nasce com esta habilidade de ser um conquistador. Seus irmãos de cores, armamento e visão possuem formas avançadas. Então é claro que o Supremo Haki... Deve ter uma tonalidade a mais O Haki do Rei dourado existe Poucos são aqueles que o dominam Quer saber tudo sobre o despertar do Haki do Rei do Zoro? Que é essa tonalidade dourada? Então se liga que eu vou falar nisso Agora Fala galera, eu vou com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem que episódio legal. Eu tava ansioso pra ver Zorão utilizando Azura mais uma vez. E que golpe fantástico, meus amigos. Hoje, fã de Zoro vai estar tá impossível. Mas afinal de contas, Zoro tem mesmo o haki do rei. E o que é essa tonalidade dourada que vimos aparecendo? Isso é canônico? Ou não é, assistir até o fim, porque eu tenho uma resposta bem legal para isso. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão que já é da pior geração, dispara aquele like nível dourado. E agora com vocês, tudo sobre o PC 1027. Então vamos lá galera, nosso episódio abre com o Big Mom que está em queda e o Zoro cortando Prometeus em tantos pedaços... Que ele não consegue ajudar Big Mom. E lá comenta comento quão insano Zoro é. Dizendo que ele não ficaria surpreso. Se todos os ossos do corpo do Zoro já estivessem quebrados. Por conta daquele ataque combinado de Kaido e Big Mom. Sendo sincero. Só de ler esta frase do Lau. Tem vibrações de Zoro em Kuma lá em Trailer Bar. Que a determinação e a tenacidade do Zoro. É simplesmente... Fora de curva. O Kaido percebendo que a Big Mom caiu. Decide ajudá-la. Mesmo a chamando de patética. Luffy mais uma vez foi nocauteado. eu não duvidava disso. Porque o ataque que o Kaido deu. Aquele Ragnarok. Utilizava aqueles raios negros em rastro. Que só vimos o Roger usar. Kaido ataca Zoro. Chamando ele de caçador de piratas. Ordenando que ele deixe Prometheus ir ajudar Big Mom. E o Lau ele tira o Zoro para fora do caminho. Com seu Shambles. E aparece bem na frente do Kaido utilizando então a sua injeção Bem no pescoço da fera, fazendo tossir sangue. Esse movimento do Lau é muito insano. Enquanto ele mira no seu alvo, o Lau avança em direção a eles com sua espada estendida para esfaqueá-lo. E uma vez que a espada se conecta com sua mira, o Lau faz disparar com uma arma. Fazendo o alvo até mesmo sangrar nesse local apontado. Enquanto empurra ele para trás a uma distância razoável. Aliás, a habilidade característica do Lau de ser capaz de cortar objetos. A distância ainda pode ser usada durante a execução desse golpe Ou seja, ele usa a injeção enquanto o golpe arremessa para trás Ele ainda pode utilizar o seu corte dimensional ao mesmo tempo Bom, o Kaido ataca o Lau com o seu canabô. E o Lau usa uma nova técnica chamada Cortina para se defender E aqui parece que literalmente o Lau ele faz uma barreira que fruta absurda é essa meus amigos Não necessariamente seja algo no nível da barreira do Bartolomeu Mas o fato de aguentar um golpe do Kaido é demais dá para entender porque essa é chamada Akuma no Mi Suprema. E o próprio Kaido entende o quão problemático é lutar contra algum usuário dessa fruta. Porém, por conta de retirar o foco dessa linha de ação, tanto Prometheus quanto Napoleão conseguem usar essa chance para pular e salvar Big Mom. O Zoro reclama porque o Lao ajudou ele, já que permitiu que os homens ajudem a Big Mom. E o Lao diz que se alguém tiver que morrer por conta do seu plano, ele prefere que ele fracasse. Curioso ver essa fala do Lau aqui, só mostra o avanço do seu vínculo com esses piratas. Isso inclui até mesmo o Kid, que elogia o Lau, dizendo que isso já é mais do que suficiente. Já que o objetivo era apenas separar os dois Yonkou um do outro. O Kid, o Killer, então corre em direção a Big Mom, dizendo que eles próprios vão enfrentar a Mama. E a cena do Kid correndo, com o trem de metal atrás dele sendo pujado é incrível. Bom, Prometheus consegue salvar Big Mom pouco antes dela afundar completamente. E ela elogia Prometheus e depois reclama como Zeus é inútil. Prometheus diz que Zeus sempre foi um fardo para Big Mom e pensa com ela. Por fim, Prometheus faz um pedido a Big Mom, mas de volta ao telhado de Origashima, o Luffy está inconsciente e o Kaido ri, dizendo que é como da última vez. Mesmo depois de esmaiar, Luffy não parava de olhar para ele. Kaido diz que vai esmagar o Luffy de uma vez por todas. O Zoro diz ao Loh que o próximo ataque que ele usar será a última coisa que ele vai conseguir fazer. E se não funcionar, ele vai realmente morrer. Então ele está deixando o resto para o Lau. Zoro desembainha suas espadas e galera, ele usa o estilo de nove espadas azura. ba kei no Tawamure ou Lâminas Duas. Brincadeira do pós-vida. Eu adoro essas brincadeiras. Brincadeiras que o faz com os nomes de golpes, porque quem acompanha há muito tempo sabe que eu sempre digo que um golpe limpo de espada é o mais forte da série. Isto que o Oda quer dizer Com lâminas nuas Já o nome desse movimento É um trocadilho com a nova espada Do Zoro, pois Jigoku queimou já no Tawamore É o nome de uma peça teatral ao qual Quatro protagonistas ao passar por uma encruzilhada De seis caminhas, acabam encontrando Eima, o rei do inferno A última vez que o Zoro usou azura, galera Foi no capítulo 510 do longínquo um Ano de 2008 e agora ele surge Com um haki de tons dourados Na animação, Kaido é atingido pelo ataque do Zoro E vemos muito sangue saindo Kaido vai ficar com uma cicatriz Grande dia para os fãs do Zoro Kaido é impressionado Questiona se o Zoro também tem haki do rei E o Zoro responde que não tem ideia do que ele está falando Ele só colocou tudo que tinha nesse golpe E então desaba Kaido diz que ele fez mais do que o suficiente esse golpe vai deixar uma cicatriz Vamos lá, o Zoro tem mesmo o Haki do Rei E afinal o que é esse Haki Dourado? Ele existe mesmo? É preciso lembrar que o nome Haki é usado em tons simplificados por nós Haki do Armamento, Haki da Visão, Haki do Rei Mas o nome real desse poder tem cor na sua nomenclatura O correto em tradução livre é Cor da Ambição do Armamento Cor da ambição da visão e cor da ambição do rei. E tudo isso porque Oda fez algo muito inteligente quanto a esses novos poderes que se tornaram mais ativos no pós-time skip. Baseando especificamente o conceito de Haki em torno da ideia de cores e tons foi especificamente usado para ser algo maior mais à frente. As três cores básicas do Haki são na verdade baseadas em três cores primárias. E misturando cores primárias você pode obter cores secundárias. Isso em Piece é chamado de tonalidade. As cores do Haki e suas tonalidades. Um exemplo simples para vocês entenderem o uso de tonalidades. A cor da ambição da visão, o Haki de observação, permite você desviar de ataques como socos e balas. Quando usado em outras tonalidades, você pode fazer coisas diferentes. Como escutar a voz de alguém, ou mesmo ver silhuetas à distância. Isso são os tons das cores. Agora entramos na animação. Pegamos Punk Hazard. Vergo tinha um haki preto e roxo. Enquanto Smoker tinha um haki preto e prateado. Luffy contra Katakuri. Também vemos Kata usando tons azuis no seu haki. Isto não necessariamente é canônico, galera. O dito no mangá. Mas é uma escolha artística por parte dos animadores. E eles fazem isso apenas para tornar o haki que vemos em combate um pouco único para cada personagem. Mesmo ou -Oh agora ganhou pétalas de cerejeiras pelo anime, algo que deixa muito bela a animação, mas que não ocorre no mangá. Então entenda uma coisa, as cores e tonalidades existem, o anime tenta exemplificar isso. E os únicos lugares que você pode achar quais são as cores reais e tonalidades de cada haki, são nas colorizações oficiais oriundas do mangá. Olha o cartão Livrecard de Roger usando kamussari. um golpe full haki que jogou Oden longe sem tocar nele. Ele é dourado, assim como vemos aqui com o Zoro. Para efeitos de curiosidade, Haki do Rei geralmente recebe tons vermelhos junto do preto e no seu uso de armamento recebe tons roxos. Mas isso não é regra, então sim, Zoro usou um Haki dourado, mas lembrem que cores nomeadas não existem na série. Você nunca vai ver alguém falando que vai utilizar o Super Haki dourado nível 2. <risos> então espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona aí os tons e cores de Haki no Muro de One Piece. Voltando, como eu esperei anos por isso, o Zoro foi elogiado pelo próprio Kaido e ainda vai deixar uma cicatriz na sua forma híbrida. Nem o Oden conseguiu fazer isso, hein? Pensem em como isto vai soar pelos mares. Muita coisa nessa cena. Primeiro de tudo, é que por mais linda que ela seja, o Kaido ainda está palitando os dentes aqui. Pelo menos é o que eu sempre imaginei para essa luta. O Zoro realmente deu uma castigada, mas o Oda mantendo o Kaido no seu lugar... Galera, olha o tanto de dano que foi causado nesse monstro. Ele está apenas resmungando Alguns dados aqui para vocês entenderem Kaido desde o início da invasão E foi ferido pelas nove bainhas Todas poderosas Foi cortado pelo Zoro Foi atingido pelo Kid Esfaqueado pelo Loh E ferido internamente pelo Killer Foi socado por Luffy várias vezes Já lutou com 14 lutadores Alguns de nível comandante E foi ferido por cada um deles Mesmo assim ele feriu todos os 14 Umas 10 vezes E o mais legal é que ele está fazendo todos esses ataques Enquanto carrega uma ilha flutuente. Mas vamos lá, a parte que interessa, o Haki do Rei do Zoro finalmente sendo confirmado. Sim, depois de todas as dicas e flertes possíveis, Oda confirmou. Kaido sabe bem o que é Haki do Rei para afirmar que o Zoro tem isso. Agora eu tenho certeza que o Zoro tinha o um Haki do Rei há muito tempo, mas nem nós, nem ele sabia que tinha. Assim como o Luffy até depois de Marineford, quando o Rei o treinou. Só para vocês terem noção, a primeira vez que o Luffy usou o Haki do Rei... Foi no capítulo 495, no touro do Duval, ele tocou o animal e ele desmaiou espumando pela boca. Luffy nem nós tínhamos ideia do que era aquilo. Zoro e Luffy têm muitos traços semelhantes que garantem o haki do rei para ambos. São audaciosos, indomáveis, incontroláveis, de espírito livre, destemidos, obstinados e claro, ambiciosos. Suas ambições são de se tornarem reis, um dos piratas e outro dos espadachins. Porém quando analisamos os sinais de um haki mais opressor, temos que dizer que o haki do rei Rei do Zoro é bem diferente Dois casos que eu gostaria de apontar aqui São contra Monet Que é uma das mais comentadas até hoje Alguns não sabem nem o que aconteceu naquela luta E claro a luta contra Kaku Nessa luta antes de Zoro usar o azul, O Kaku ele vê algo no Zoro Ele vê um demônio de três cabeças e seis braços seu espírito condensado de tal forma Ao ponto de seus inimigos Verem um verdadeiro demônio à sua frente É uma intimidação tão poderosa Que nenhum Haki do Rei até hoje Já mostrou isso contra qualquer oponente Veja as lutas desses usuários Você não vê seus inimigos Se sentindo oprimidos Zoro é o único que conseguiu tal feito E isto pode ou até mesmo ser um nível Completamente diferente de Haki do Rei O que acaba se confirmando Aqui com esse episódio Então uma das principais características do Haki do rei, essa intimidação e a intimidação do Zoro é de sobra em Punk Hazard o Zoro foi capaz de intimidar a Monet a tal ponto que ela foi incapaz de se mover ficando completamente paralisada de medo ao ver o espadachim correndo em sua direção a Monet, ela é cortada pelo Zoro mas o Zoro não embuiu o haki de armamento no seu ataque permitindo que a Monet sobrevivesse e por perceber o que teria acontecido se ele usasse haki de armamento junto ela fica apavorada a tal ponto que mal consegue colocar seu corpo de volta no lugar a intimidação o tesouro no Haki do Rei é tão absurdo que ele fez uma logia ficar tão apavorada chegando ao ponto de ter dificuldades de controlar seus poderes. Claro que um dos pontos que não podemos deixar de citar são todos os paralelos de Luffy e Roger. É como se a aventura de Roger que não vimos completa fosse mostrada na íntegra por Luffy e os seus companheiros de bando. Com isso muitos fãs de One Piece acreditam que ser o braço direito do antigo Rei dos Piratas, Really. Pode ter haki do rei, então faz sentido que o braço direito do futuro rei dos piratas certamente também deve tê-lo. O paralelo entre Zoro e Erli é bastante claro, cicatriz no olho, cicatriz no peito, ambos solitários antes de se juntarem a Luffy e Roger e claro ambos espadachins formidáveis. Durante o arco da ilha dos homens peixes, quando Luffy nocauteou 50 mil inimigos com seu haki do rei... O Zoro disse que se ele não possuísse tal poder, seria a hora do Luffy deixar o cargo de capitão. Isso gera até algumas interpretações, porque se o Zoro tem esse poder, o Luffy também deveria ter. Mais recentemente em One aconteceu novamente, quando aquele lutador de sumo tentou capturar ao Kiko, mas fugiu porque o Zoro tinha uma aura misteriosa. Até o Brook achou que era o haki do rei do Zoro tremendo o castelo de Onigashima. E o que o Oda fez aqui? Colocou que Zoro usava isso de forma inconsciente no seu azul em seu os golpes na sua intimidação, assim como usou contra a Monet. A intimidação de Zoro, por fim, tem explicação. É haki do rei usado inconscientemente. E agora, meus amigos, Zoro vai ter consciência disso. Bom, Kaido está prestes a acabar. Com o Zoro usando o seu carabou E o Lau ataca. Mas eles, Zoro, são surpreendidos pelo Haki de do poderoso, como sempre. Zoro e Lau foram atingidos em checo, Essa versão híbrida do seu Raime aqui É insano que Zoro e Lau foram atingidos pela versão híbrida. Usando o Raimei Haki. O Lao até certo ponto ainda aparece bem. Mas o Zoro está completamente destruído. Porque os seus ossos já estavam quebrados antes mesmo desse golpe. O Zoro precisa de um pouquinho de cura. E o mais rápido... Possível. Algo relevante que acho que vale destacar aqui é sobre a promessa do Zoro de nunca perder. Só que a sua promessa é mais focada em duelos contra espadachins. E isso não é uma luta ou um duelo. É uma guerra total, ok? Bom, o Kaido lamenta que se esses novatos insolentes se juntassem a ele, eles poderiam dominar o mundo juntos. Mas de repente, Kaido escuta a voz de Luffy atrás dele. Eles nunca se juntariam a Kaido que fez tanto mal aos seus adversários. Amigos Samurais, é hora da revanche. E é isso meus amigos, que episódio fantástico, o Zoro confirmadíssimo com Haki do Rei, com Haki dourado. Lembrando que essa coisa do Haki dourado, vermelho, roxo, isso não é nomeado diretamente no mangá, no canônico. E os animadores colocam isso até para deixar o oponente mais poderoso, mais durão, dar esse efeito visual bem legal que você gosta, mas... Existe sim cores e tonalidades para os arquís. Não à toa consta no seu nome. E o Oda brinca com isso mesclando essas tonalidades. E é possível mesclar armamento, visão e Haki do reiki. Que sai daí? Que, quais são os próximos tons e combinações que o Oda pode alcançar? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.